Gente, muito bem, estou chegando mais uma vez por aqui, né? É mais com uma pequena videoaula para você. Aliás, videoaula não, né? É, hoje vamos falar um pouquinho aí do INSS, é, que está dando mais um pepino aí, mais um problema, né? É, além dos problemas vindo do próprio INSS, agora mais um para o pessoal aguentar, né? Você que é aposentado, você que é pensionista. Você que é pendurado no governo Porque trabalhou a vida inteira e agora precisa descansar Mais um pepino aí, viu? é Mais um pepino aí pelo país aí Que acabar de anunciar ontem Que em algumas partes do país Está tendo aí um pequeno golpe Que pode te custar é, Pode te custar uma grana, viu? O pessoal diz que está anunciando aí Está entrando no WhatsApp da pessoa E falando para a pessoa... É, para a pessoa que é o, o. Enfim, a pessoa que é aposentado, né, eles, eles fazem, eu não sei como que eles conseguem esse cadastro da pessoa, que isso deve ser gente infiltrada lá dentro, falando para a pessoa que é aposentado que precisa simplesmente trocar o cartão é, de pagamento da pessoa e para ela passar pelo WhatsApp a documentação. Gente, cuidado com isso, hein? Cuidado com isso, porque isso é golpe, INSS não avisa ninguém pelo WhatsApp nem pelo telefone. Esse negócio da pessoa ligar aí, ó, ó é o seguinte, aqui é do INSS e tal, nós precisamos dos teus documentos, porque vai refazer aí o, o cartão de banco e tal, e tal, e tal, e tal coisa, larga a mão disso, viu? Larga a mão disso, se acontecer com você em qualquer parte desse país, é trote, é calote, Inclusive é para você passar seus documentos e eles te roubar aí de, de outras formas, né? Que tem muito disso já, né? Não pelo INSS, primeira vez que eu ouço falar é, que os camaradas usam o INSS. Mas tem muitos golpes por aí pelo país, viu? É o golpe do primo, o, o golpe do carro quebrado na beira de estrada, um monte de pilantragem, né? Tá cada dia melhor, né? Tá cada dia melhor. As promessas dizem que era dar uma melhorada nesse negócio aí, né? De segurança, mas até agora, até agora nada, né? É gente ligando para é, as pessoas em casa, ameaçando, falando que está com o filho preso, é, que vai matar o filho. Agora é em cima dos aposentados de novo, né? É, entra no WhatsApp da pessoa, provavelmente eles devem ter alguma fonte para descobrir que a pessoa é aposentada, para poder colar tudo. ...e fala para a pessoa que precisa trocar o cartão de recebimento dela... ...mas só que antes ela precisa passar a documentação dela no WhatsApp... ...não cai nessa, viu... ...não cai nessa e INSS não entra em contato com ninguém através do, de WhatsApp... ...isso não existe... ...é truque, é balela... ...se você cair nisso, você vai se lascar, vai se ferrar... ...e muitas das vezes quando você é, também é, receber um telefonema... ...falar que é um parente que está quebrado na pista... É, que está perto aí da sua cidade e tal, essa, essa rolaiada toda, parente que se vira, né? É parente que se vira, acaba de chegar, né? Não vai depositar dinheiro nenhum para ninguém é, em banco, não, que você acaba caindo, hein? Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, já caíram um monte de gente aí, ó. Agora recentemente aí, o, a última vítima que eu, que eu fiquei sabendo é a presidente, é uma pessoa que toma conta da associação de cegos de Ribeirão Preto. Olha só, olha a barbaridade, né? Olha a barbaridade. A pessoa enganar uma pessoa que não tem visão. É, enganar os outros já é, já é problema, né? Já é problema. Agora, enganar um, um cego. Olha só. A senhorinha acreditou que estava com o filho dela. E, infelizmente, aí, né? É, imediatamente mandou transferir. Acho que quase R$ 1.500 para a conta da, do pilantra, né? Na hora que percebe, né? Na hora que percebe, procura o banco aí e a conta que foi transferida já some. Automaticamente né? eles bloqueiam para não ter perigo de retornar o dinheiro, né? É o país, né? É o Brasil que nós vivemos, né? É o país que nós vivemos. É, eu espero que Deus possa clarear a mente aí do, do presidente, né? E de outros mais, porque ele sozinho não faz nada para poder é, fazer alguma coisa e reverter essa situação, né? E NSS, por exemplo, né? É diz que não está é, é, revendo. Pedido de benefício nenhum, esse tempo todo está tudo empaçocado, mas não está aprovando benefício e nem aposentadoria. Mas continua o tal de pente fino, né? É continua o tal de pente fino e diz que cada 10 consultas, 8 eles elimina ou você joga para fora da do, dos caixas do INSS. É uma barbaridade, né? É o fim da picada. Não tem cabimento, né, um negócio desse. E no meio disso tudo aí, tantas pessoas saindo aí é, doente, outros aleijados, e são cancelados. E ó, os senhores ministros ainda têm capacidade de falar que são pessoas que estão tá é, é, é, fraudando o INSS, né. Pessoas sem braço, é cancelado o benefício. É, eu já vi pessoas é, praticamente com paralisia de um lado, por, por ter... Dado AVC, também cancelado, eu mesmo tinha um amigo que ele infelizmente faleceu, né? Estava é, numa cadeira de roda e infelizmente, é, quando foi passar pela perícia, o, o médico perturbado, endemoniado, chegou a falar que ele ainda estava em condições de pedir esmola no, no sinaleiro, né? Uma pessoa dessa acho que não tem alma, né? No mínimo, ele não tem alma em falar uma coisa dessa né está vendo a pessoa na cadeira de roda a situação que está e não sai do bolso dele mas o problema é o seguinte né o erro está aí né é, o, o, os governantes é, oferecem uma uma remuneração é, em dinheiro para benefícios que os médicos cortam né tem esse o problema é, quando você ganha para fazer a pilantragem é claro que vai ter pilantragem, né? Era só cortar esse tipo de coisa, né? É, como é que o camarada... Em assim, cada benefício que ele cortar de ganhar X, é claro que ele vai continuar cortando. Não interessa se o cara tá cego, tá, ou tá aleijado, ou tal tá o quê, né? É dessa maneira que funciona, né? E INSS no país está ajudiando aí cada dia mais aí dos aposentados, dos doentes, pessoas que é, tocaram o barco até agora, né? É, praticamente ajudou a formar aí grande parte desse país hoje está aí perecendo na mão é, do, dos governos, né? Dos governantes aí que infelizmente não dá valor em aposentado. Aliás, aqui no Brasil, né? Muitas coisas não é dado valor, né? Aqui não tem, não tem quem quem é do bem, quem é trabalhador não tem o seu devido valor. Agora alguns pilantras aí né, sempre saem Sai se safando, sai ótimo, sai muito bem, né? É, tem alguns aí que só Deus na causa. É, cantores mesmo, tem muitos cantores bons aí que tá esquecido no tempo, né? Jogado para trás. Enquanto as televisões aí é, colocam lá podridão. Alguns que nem são dignos de ser chamado cantor, porque só faz uma mundiça lá, já coloca no ar e sai cantando aí, falando que é cantor, né? É o. Ou, ou seja. O errado está se tornando certo, o certo está se tornando errado. É um, é um retrocesso, né? O pessoal fala que é retrocesso o presidente aí é, colocar a lei familiar no meio do país, mas o retrocesso é isso aí, né? Antes tinha música boa, música de qualidade. Hoje tem uma lixaiada aí, agora com a passagem do carnaval piorou, né? Dentro do carnaval geralmente sai. Cada mundiça, cada letra que eles falam que é, é música né, que não tem nem cabimento. Está né? é, acabando aí as belíssimas letras que eram feitas em nome do amor, né? é, músicas românticas, músicas ótimas músicas sertanejas. Hoje tem um tal de música, tem umas músicas de cornolância aí, né, que as pessoas. Eu acho que deve ter muito corno no país, né, no mínimo, né? Para acontecer isso. Tem uma uma menina aí pelo país aí, né, ganhando dinheiro para arrebentar, né, cantando essas mundis. Não tem entoamento, não tem nada. É uma pessoa totalmente sem noção. E muitos cantores aí passam necessidade até, né? Cantores de verdade, né? Pessoas que realmente sabem cantar, não têm essa oportunidade, mais, foram esquecidos por quê? Porque o país o país é desse jeito, né? está sempre dando valor ao, a quem não merece, e aqueles que mereciam ser honrados, estão aí perecendo, né? E aí vamos, né? É, aí vamos até onde chegaram é que eu não sei, né? Principalmente a parte do, do INSS, né? Que é o nosso comentário é, prioritário aqui, né? É, esse mês, por exemplo, né, teve algumas pessoas que reclamaram, né? O Banco do Brasil... É, fez uma bagunça danada na época do, do vencimento do, das aposentadorias. É, pela primeira vez eu, eu vejo isso também, né? É, não, nunca tinha visto. É, ou seja, o quarto dia útil, a pessoa recebe, geralmente cai a, a zero horas, caía, né? A zero horas do quarto dia útil. E dessa vez o Banco do Brasil foi depositar, era quase meio-dia, né? Deixou o pessoal quase louco. Está uma baderna, está uma situação terrível que ninguém entende mais nada tabela de, de recebimento tem uma tabela que o INSS dá para a pessoa e joga na internet e o recebimento está sendo em outros dias quem vai entender uma coisa dessa será que, quem será o culpado disso será que é os ministros que estão na frente da, do INSS ou será que a administração, o que, quem será que é o responsável por uma situação dessa, mas até descobrir né, quem vai pagar o preço cada dia mais é os aposentados né é os aposentados aí os pensionistas aquelas pessoas que estão doentes tem seu benefício né que um benefício que já é um salário mínimo mas ajuda né mas assim mesmo estão cortando estão passando facão em tudo e deixando as pessoas aí em, em situação terrível cada dia mais a gente vê é, pessoas humildes aí, passando necessidade pelo país e por causa, por causa do descaso do INSS Esses dias mesmo para trás Tiveram a capacidade de, de cortar um benefício numa uma pessoa Que não tem os dois braços Diz que não, ela não podia assinar Então não tinha condições de, de reconhecer que ela estava viva Então cortaram o benefício dela Olha, tem cabimento, negócio desse gente A pessoa já não tem os dois braços Não tem como trabalhar Não tem como sobreviver e cortam o benefício dela, dela com, com esse descaso, né? Para mim é um descaso, para mim é um absurdo, né? É um verdadeiro absurdo, é, a prova está na frente, né? A prova da situação da pessoa, mesmo assim eles não, eles não enxergam, mesmo assim eles não dão valor, ainda maltratam as pessoas que vão lá no, no instituto, é, a todo momento só saem pessoas revoltadas, pessoas... É, sendo humilhada Principalmente os mais simples Porque pessoas que estão lá Sabem que o governo não vai Demitir eles Então eles pintam e bordam né? eles, Simplesmente eles tratam as pessoas Igual se fossem animais Piores que animais né? Tem pessoas que amam tanto animal Que jamais teria coragem de maltratar né? Mas tá bom gente é, Deixa seu like aí pra nós E se você não é inscrito No canal se inscreva aí que estaremos aí agradecidos é, pela sua ajuda, tá bom? É, muito bem, vamos, vamos embora, é, até a próxima videoaula, tchau, tchau.